O é rap praticamente é eletrônico e é sampleado, né? que seria o que? É um recorte de uma música que já existia, como não existia onde os caras pudessem rimar, pegava-se o recorte de um texto existente de um outro estilo, que poderia ser o jazz, o blues, o funk. Uma sigla em inglês, né? Grip, Ritmo e poesia. Ele é muito mais que uma simples música. Ele traz uma estima para as pessoas. Ele traz a informação, né? Ele traz a transformação. É mais que, que uma música, é uma forma de expressão. É aonde eu consigo expor o que o que minha alma, meu pensamento, tudo que eu penso e, e, e tudo que eu sempre sonhei em falar, em me expressar. Eu acho que no rap tá isso daí. Teoricamente é ritmo e poesia, né? pra mim é a voz, a voz. A voz do que, dos, dos que nunca tiveram voz. O gay fala que rap, antes de tudo, é músico. Não podemos esquecer que rap é músico. É, é músico, o bagulho é música. Não é só política, é música antes de tudo. Qualquer estilo musical, antes de, ser, antes de ser político, antes de ser subversivo, revolucionário, ele é musical antes de tudo. Esse movimento aqui é o boom. Esse aqui é o pá. 1 2 3 4 Bom pá Bom pá Bom Bom Bom prepara um, alguns beats pra gente fazer a contagem. O reto é uma música de quatro tempos, né? Alterna 1 2 3 4 cinco voltas. 2 3 4 Nesse tempo aqui que a gente vai fazer a nossa rima. Por exemplo, tem uma música assim. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei. Tô aqui. Escuta só. Se liga aí. O verso sempre é no, nos quatro tempos da batida. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei. Tô aqui. Se liga só. Escuta aí. <risos> A gente vai fazer a peitagem juntos, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai tocando. para cada um, cada um, um, um, 3. Um, dois, três, é importante quando a gente faz essa contagem, sentir o pulso da música para a gente não atropelar ou se antecipar. E quando a, a gente sente no corpo o pulso da música, é que a gente vai estar tá com a cabeça no ritmo para a gente começar a colocar palavras